Você não me satisfaz nem um pouco na cama. Estas duras palavras foram como se a minha esposa tivesse arrancado com as mãos a minha masculinidade. Olá, meu nome é Moacir e neste curto vídeo vou compartilhar a minha humilhante e vergonhosa história com você. Uma história que tem a ver com a insatisfação da minha esposa com o tamanho do meu pênis e o meu problema com a minha ereção. Problemas que quase destruíram o meu casamento, minha autoestima e é que me humilhou por muitos anos. E o motivo que me levou a compartilhar a minha história com você foi que, depois de eu ter chegado ao fundo do poço no meu desempenho sexual e no meu casamento, eu encontrei a dura verdade do meu problema. Problema que também afeta até 80% dos homens no Brasil os quais não se tem tratamento com os remédios e suplementos que são indicados por especialistas. Então, se você está usando esses remédios e suplementos caros, achando que é a solução para o seu desempenho sexual, tenho que lhe informar que você, provavelmente, está perdendo seu tempo e enriquecendo ainda mais as indústrias farmacêuticas. Mas fique tranquilo, o que você vai descobrir neste vídeo é como eu consegui reverter definitivamente, em algumas horas, os meus problemas de desempenho sexual. E sem precisar me condicionar a tratamentos e medicamentos caros que não funcionam e que, muitas vezes, ainda fazem mal à saúde, não combatendo a verdadeira causa do problema no seu desempenho sexual. O que eu vou lhe mostrar é algo 100% natural e sem efeitos colaterais. Algo que, ao aplicar em você mesmo, vai maximizar o seu desempenho sexual e proporcionar muito mais prazer para sua parceira, deixando-a 100% satisfeita. Imagine você não tendo mais problemas com o tamanho do seu pênis. Você não ficando mais exausto durante o sexo por falta de resistência ao libido. Você não ficando mais envergonhado por ter ereções curtas e rápidas. Imagine você não ter mais problemas com a ejaculação precoce e deixar a sua parceira aos seus pés sempre querendo mais. São revelações que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Então fique comigo até o final desse vídeo, pois não sei por quanto tempo eu vou mantê-lo online ou até quando ele continuará sendo 100% gratuito. E você vai descobrir a chave para ter ereções fortes e potentes, não importando a idade que você tem ou se você sofre de algum problema grave de ereção. Ou se até mesmo o tamanho do seu pênis atrapalha a sua vida sexual, te deixando com vergonha de ficar sem roupa na frente de uma mulher. E se apenas você deseja melhorar ainda mais o seu desempenho, adicionando mais vigor e energia na sua vida sexual. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu também ficaria desconfiado a princípio, se eu mesmo não tivesse acompanhado as excelentes histórias de inúmeros homens que, assim como eu, aplicaram com muito sucesso este simples método passo a passo que eu vou te mostrar neste vídeo. Homens como Fábio Medeiros, do Rio de Janeiro, que relata. Senhores, estou escrevendo para relatar meus resultados com o potência do homem. Comecei há pouco mais de um mês e me sinto outro homem. Minha namorada conseguiu atingir orgasmos como nunca tinha conseguido. Meu orgasmo também está muito mais potente e gostoso. Meu problema sempre foi ejaculação precoce. Me sentia muito mal em gozar rápido, mas hoje isso é diferente. Já consegui ficar umas três horas no ato sexual. Sinto também meu pênis aumentando e fortalecido. Eu e minha namorada agradecemos muito a vocês. Eric Souza, Pelotas, Rio Grande do Sul. Amigos do método Potência do Homem, gostaria de agradecer a vocês pelo que me proporcionaram os exercícios e instruções que vocês trouxeram para a gente são tão simples e, sendo assim, foi fácil conseguir um pênis maior. O que mais gostei no programa foram os exercícios para manter a ereção. Agora eu consigo ter ereções como ninguém. Estou utilizando o programa há dois meses e minha vida sexual mudou completamente. Estou tão orgulhoso e agora tenho confiança e deixo minha parceira sempre satisfeita. Ou como Edgar Fernandes, de Manaus. Amigos do Potência do Homem, quero agradecer pelo conteúdo muito bem elaborado, explicativo. Estou utilizando há poucas semanas e já sinto resultados. Meu pênis fica muito duro e com muita facilidade. Sinto que também está maior e mais grosso. Muito obrigado por tudo. Estes são alguns dos mais de 14 mil homens que já mudaram sua vida sexual para melhor com o método que eu apresento neste vídeo. Homens como você que está a um passo de acabar de uma vez por todas com os seus problemas de desempenho sexual e ter ereções que você jamais pensou que seria possível. Isso tudo em apenas algumas horas. Mas antes de mais nada, deixe que eu me apresente melhor e lhe explique como eu descobri o método e porque funcionou para mim e vai funcionar para você. Como disse anteriormente, meu nome é Moacir. Eu tenho 41 anos e moro em Blumenau, Santa Catarina. E alguns anos atrás, para fugir da rotina do casamento, resolvi tentar apimentar a relação, levando minha esposa para um jantar e em seguida para um motel, onde iríamos ter uma noite maravilhosa. Eu já vinha há muito tempo tendo problemas com o tamanho do meu pênis e a minha ereção, mas ela fingia não se importar com isso. Aquela noite, ao deitarmos na cama, tive problemas de ereção. Tentamos sem sucesso por mais de 30 minutos e simplesmente não consegui fazer amor com minha própria esposa. Após perceber que não havia solução, começamos a nos vestir para deixar o um motel. Ao nos dirigirmos ao carro, minha esposa com lágrimas nos olhos falava em voz alta que, mesmo me amando, eu não a satisfazia mais na cama. Que eu fazia ela se sentir feia e indesejada, por raramente querer fazer sexo com ela. Que eu já estava velho e que não era mais o mesmo homem de antes. E queria alguém que a faça se sentir atraente, que a satisfaça na cama e que ela não tenha que ter uma vida sexual sem graça para o resto da vida. Estas foram as piores palavras que eu poderia ter escutado dela. Foi como se a minha masculinidade estivesse sendo arrancada de mim. Palavras que destruíram a minha autoestima naquele momento. E para me deixar ainda mais humilhado, notei que a funcionária do motel estava vendo toda a situação e dando risada daquilo. Ao chegar em casa, o silêncio tomou conta e eu percebi que minha esposa estava certa. Muitas vezes, pela minha frustração de não ter o potencial na cama que gostaria, eu evitava fazer amor com ela. Tudo para não passar a humilhação de não conseguir dar todo o prazer que queria para minha esposa. E quando eu fazia, tinha problemas com a minha ereção ou acabava ejaculando rápido. E não pense que sempre foi assim, pois quando eu tinha cerca de 20 anos, esses problemas não existiam, pelo contrário. Mas conforme você envelhece, sua virilidade é a primeira a ser prejudicada. Seu pênis acaba diminuindo e seu apetite sexual também. Então, eu tinha duas opções. Ou eu mantinha a situação como estava e eu e a minha esposa ficaríamos infelizes sexualmente e talvez até mesmo o fim do casamento, ou eu tinha que reverter esta situação. Como eu já havia por anos tentado resolver os meus problemas de ereção com suplementos, ervas naturais e remédios caros como Viagra, e já tinha experimentado alguns efeitos colaterais leves como vômitos e dores de cabeça, esta opção estava descartada. Tinha que ter outra opção natural para acabar definitivamente com o meu sofrimento. Depois de muitas pesquisas e conversas com alguns profissionais de saúde, descobri que internamente o pênis possui três áreas principais. Duas grandes na parte superior e um menor na parte inferior. Os médicos chamam estas áreas de corpo cavernoso e corpo esponjoso. Quando você tem uma ereção, seu sangue segue para estas três partes. Os corpos cavernosos são os principais tecidos que seguram o sangue no pênis e possuem um limite máximo para encher. Isso se dá o tamanho do pênis. Desta forma, quando o seu pênis está totalmente preenchido com sangue, ele não pode ficar maior, atrapalhando também sua ereção. Mas a grande notícia é que o seu corpo cavernoso pode ficar maior, ajudando também na ereção e no seu desempenho sexual por completo. Ao aprender estas simples técnicas, reunindo o método Potência do Homem, um completo material 100% digital que ajudará você a maximizar o seu desempenho sexual, aumentar naturalmente o tamanho e a espessura do seu pênis, ajudar você a controlar a ejaculação precoce e fazer sexo por até duas horas com uma ereção duradoura e orgasmos poderosos com muita potência, fazendo você recuperar o prazer na sua vida sexual, elevando ao máximo a sua autoestima e trazendo de volta a sexualidade no seu casamento como aconteceu comigo, usando apenas suas mãos, sem aparelhos, sem cirurgias e sem remédios. Você irá fazer exercícios simples e rápidos, conseguindo aumentar naturalmente seu pênis. São técnicas que trazem resultados permanentes e são usadas e aprovadas por milhares de homens no mundo todo. Mas agora você deve estar se perguntando, como faço para obter esse completo método que vai lhe ajudar a recuperar toda a sua potência sexual e nunca mais se envergonhar pelo seu baixo desempenho? O valor desse completo material é de R$ 497. Reais. Mas calma, com certeza você não vai pagar tudo isso, porque preparei uma grande surpresa para você. Preste muita atenção. Além do método digital Potência do Homem, você receberá como bônus o livro digital Receita da Sedução, um guia prático com dicas de amor, sexo e sedução. Nele, vamos explorar as diferenças fundamentais entre homens e mulheres, algo essencial para que você dê um salto na qualidade do seu relacionamento e eleve sua autoestima, deixando sua parceira aos seus pés. Esse livro digital, se for adquirido separadamente, custa o valor de R$ 119,00, mas você não pagará simplesmente nada por ele. É isso mesmo, totalmente de graça para você como bônus. Se você fosse adquirir o método Potência do Homem mais esse bônus separadamente, pagaria o valor de R$ reais. mas você não pagará esse valor e nem mesmo a metade disso. Para adquirir o método Potência do Homem e ganhar como bônus o livro digital Receita da Sedução, você pagará hoje apenas R$ reais. Um valor simbólico para ter em sua casa não somente o mais completo material de desempenho sexual, mas a chave para não ter que passar por mais humilhações na hora H. Para ter acesso a esse material exclusivo e inédito, basta clicar no botão abaixo. E na mesma hora, você vai receber o acesso ao método. Por apenas R$ 97. Aproveite, pois especialmente hoje, você está tendo a oportunidade de mudar a sua forma de viver e nunca mais se privar dos prazeres da vida por causa do seu desempenho sexual. Ao clicar no botão abaixo, você estará adquirindo todos esses benefícios através deste incrível e completo método, por apenas R$ 97. Reais. Estamos tão seguros que o conteúdo que preparamos para você nesse material é um divisor de águas em sua vida que oferecemos a você sete dias de garantia, incondicional, sem taxas de devolução sem multa, sem absolutamente nada. Queremos que você tenha total segurança de que está comprando não somente um simples método passo a passo, mas a chave para uma nova vida. Clique agora no botão abaixo deste vídeo e garanta acesso ao método Potência do Homem e como bônus o livro digital Receita da Sedução. Tenha mais prazer e deixe a sua companheira 100% satisfeita. Um grande abraço e muito obrigado!